web. O, é, o que significa essa declaração do Bernie sobre a lisura da Fórmula 1, é, tanto tempo depois? Olha. É, é, assim, não, não é nada, assim, é bombástico, né, que ele tenha que ele tenha admitido isso, mas assim, não é uma grande surpresa que isso tenha acontecido, né? Porque também os anos 80 era uma coisa bem louca, né? Então, assim, é, outras histórias né, que, que a gente sabe aí é, de troca de peças entre as equipes, de você tirar dos carros, enfim, uma série de outras coisas mas é, é muito ruim para a imagem, né? Não tem como, né? Muito ruim é, quando você tenta manipular o resultado, quando você é, tem uma atitude dessas, né? No, então assim não é nada esportivo, não é justo, enfim, é, é horrível, né? Então assim para a imagem é horrível, fala muito sobre a não lisura, né? Da Fórmula 1, nessa numa época em que tinha também era uma outra, um outro cenário, né? Outro, outra, outra época mesmo. Então, assim, até... E eu, eu acho, sinceramente, se naquele momento isso fosse, viesse a público, as pessoas iam rir, iam achar, iam achar engraçado, e achar, ah, nossa, que esperto e tal, né? Que ia, ia virar uma daquelas histórias é, do o Nelson Piquet fazendo xixi no motor não sei do que, ou sabe, coisas desse tipo, assim, né, que porra, <risos> como que a pessoa tem essa, né, então assim, é, é mais ou menos assim, entende, é, eu acho que na, na própria época isso nem teria tanto impacto como, como tem agora, Mas, e fala muito sobre esse período, né, fala muito sobre esse período, e, e, e, no fim das contas, é, é tão ruim quanto bater o carro de forma proposital na, na pista. É tão ruim como você roubar e usar os, é, os arquivos de outra equipe, né? Lá, então, é, na, na sua própria equipe e tudo mais. É tão ruim como essas, como outras, com todas essas histórias aí, né? Então, assim, é, sempre existiu na Fórmula 1 certos, certos delitos, né? E, e outras situações mais graves como essa, né? então assim é, vai no mesmo no mesmo no mesmo nível e, e, e destrói muito essa essa imagem do esporte é, de né de coisas de, de uma disputa igual de uma disputa parelha e tudo mais não é tanto assim né não é tanto assim não chega a ser uma surpresa de novo não chega a ser uma grande surpresa se tivesse sido revelado naquela época ia virar mais uma história bacana e cari de, de carisma ali dos envolvidos do que do que hoje hoje seria um, realmente um escândalo realmente uma bomba né mas é, naquele momento não mas assim eu gostaria muito que revisassem esse esse esse campeonato acho que seria uma bela seria uma bela história para a gente contar durante o ano viu? o, o Gabo é, é o que mais me deixa é... Sei lá, eu não sei bem a palavra que isso me deixa, mas assistindo a, ao trecho do documentário do Eccleston, eu não assisti o documentário inteiro, não vou assistir, tá? Não vou assistir, mas é, enfim, é. assisti. É, mas eu assisti esse episódio, assisti esse trecho, enfim. É, e o que mais me deixou com, uma, com, uma, com um incômodo muito grande é como ele fala meio que querendo mostrar, nossa, como ele é poderoso. E na verdade, pelo menos a mim, soa como tosco né porque até a forma como ele achou para manipular o campeonato é uma forma tosca né eu queria te, te ouvir sobre essa declaração sobre esse ato e sobre esse documentário enfim sobre tudo eu, eu até pretendo é, acompanhar o documentário né eu não tive tempo ainda mas eu até acho que é um documentário bacana pelos porque não só conta a trajetória do Eccleston dentro da Fórmula 1, né, mas, mas é aquele meio que vai contando também a história da Fórmula 1, então isso é, é interessante, né, e ver também dessas coisas do ponto de vista dele. Mas, assim, primeiro que eu acho que assim, você tem que ser muito burro para falar um negócio desse. Eu já tem que começar por aí. Você tem que ser muito burro para você admitir, basicamente, mesmo que tenha passado 40 anos e tal, é burro, tipo, cara, de você basicamente admitir que você manipulou, tentou manipular o um campeonato, né, porque, assim, a realidade é que não é pela justamente porque não vai mudar o eu não acho que tem qualquer coisa chance de mudar o resultado etc porque não tem como você provar efetivamente que foi por causa de uma massagem que o Piqué andou melhor que o que o, que o naquele dia mas foi óbvio uma tentativa de, de favorecimento né que se, se está aprovado que, que não, não tem como provar que isso realmente rendeu um resultado em pista mas foi uma tentativa né, foi um cara que era, tinha o poder da Fórmula 1, que ele era o líder da Associação de Construtores, que ele interviu uma situação para prejudicar o um piloto e beneficiar outro, entendeu? Isso é ridículo, e mostra que, porra, não tem como você, não tem como você ficar tanto tempo na Fórmula 1 é, manejando as duas coisas, é absurdo você pensar que esse cara esteve no controle das coisas e também de uma equipe, como a Brabant. Então, assim, é, é, é simplesmente lamentável, é, acho que, sinceramente, o Piquet não precisava disso, assim, o Piquet é, enfim, a gente sabe que, que eu tenho as dezenas de opiniões sobre o ser humano, Nelson Piquet, e sobre o piloto Nelson Piquet também. Não acho que foi todo. Enfim, a galera às vezes eu acho que coloca num patamar assim que honestamente não, não merece tanto, mas de qualquer forma, ele não precisava disso na, no currículo dele, o Rotman também não precisava disso, sabe? E. E, honestamente, uma parte que me incomodou muito do depoimento, né, claro, eu reitero também tudo que você falou, dele se sentir poderoso, mas ele falar também de, tipo, do dele nunca ter contado isso pro ótimo, tá ligado? Que é o cara que morreu recentemente, sabe? E tipo, é. ele espera o cara morrer para ele, porque, assim, ele é tão verme que ele espera o cara morrer para se sentir na tranquilidade de poder confessar isso no documentário para todo mundo... É... De não tomar um soco na boca. É, porque pra, porque pra ele tá tranquilo agora ele falar que o cara morreu, né? O cara não tá aqui mais para se defender, né? Para dar o ponto de vista dele. E a gente sabe, inclusive, o que, que era o ponto de vista do Rottman, né? Tanto que o um cara que ele abandona a Fórmula 1 muito em sequência, até agora explica muito, né, da, de como ele não se sentia respaldado pela equipe, né? De, de mecânico da Williams comemorando o título do Piquet, etc. Enfim, porque o Rottman meio que quebrou um pouco ali a a dinâmica da equipe por bater de frente com o Alan Jones, então, enfim, de qualquer forma, mais um episódio lamentável aí nas costas do Eccleston, é realmente o um tipo de discussão que a gente não precisava reacender depois de tanto tempo.